fazendo essa evolução oh. Tá deixando uma estraga na descrição, se entra em contato comigo, eu vou estar tá vendo uma evolução muito legal, os preço legal. Então, entre em contato, só apenas se for comprar evolução aqui nesse servidor, fechou? E hoje eu trago uma evolução para vocês do fundo do mar por causa dos itens que eu vou evoluir e por causa dos itens que eu vou colocar na Aí, pra você que é novo aqui no canal, para você que não me conhece também, eu sou o senhor Titi. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo. E vamos conseguir bater uma meta de bikes que é muito interessante aqui para gente continuar essa evolução. Eu tô vendo no canal aqui que vocês estão curtindo, por isso que eu tô voltando. Várias evoluções, vídeos de novos de Tank e esse DD Tank, o DDTank Sword, tá deixando o nome dele aqui na descrição, não o mic, porque no YouTube não sei, ele entende e não dá quando a gente coloca os links e direcionando para o DD Tank, mas enfim, nesse vídeo vou fazer uma evolução muito da hora, espero que vocês gostem. Bora lá, lembrando bem, todos os itens que eu vou estar tá evoluindo aqui, tem como você adquirir também. Vindo aqui no evento limitado, que é um. A partir do momento aqui, ó. Mega evento. Mega evento. Hashtag 3. Você pega esse evento e até. Deixa eu ver aqui. Até esse evento aqui, ó. Evento. Recovei um. Até o evento. Hashtag 3. Mega evento. Hashtag 3. Entendeu? Feito isso, vai vir esses coisinhos pra você. De apenas 3 dias. Que é pra você poder dar uma olhada, né? Ver se você vai curtir. Vai vir essa taça aqui também. Mas beleza. Nisso eu posso fazer o quê? Aqui. aqui dá pra eu evoluir? Não assim eu vou colocando aqui mais 12 na taça né mano espero que você deixe o seu like porque é muito importante <risos> eu quero fazer mais vídeo aqui pra vocês porque o canal tá crescendo devagar e tá querendo dando muita view então só tem agradecer e pegue e essa evolução porque esse dd tank comente. vai depender de vocês aí no canal quer ver vídeo aqui nesse dd tank? bate muito like Fechou? Eu não vou estar tá deixando os links desses DDTank de Tank pra poder entrar. Porque quer ver? Tá muito. É... O que, que tá acontecendo com o meu canal? Não tô deixando o link, tá batendo muita pouca view. Quando eu não deixo o link, bate muito. Então eu vou ficar deixando só o nome do DDTank. É você vai, caça. não achar, entra em contato comigo no Instagram. Que eu te passo o link, fechou? E é isso. Basicamente. Imaginava que ia dar para colocar mais duas. Mas beleza. Tá de mais dez, né? Já dá pra gente brincar um pouquinho nisso. Eu posso fazer o que? Ó, escolar aqui de 90% mano. da hora! Hum, vamos aqui, né? Vamos para os espíritos de luta. Espírito de luta <risos> um pouco tempo, né? Ó, <risos> oh, da hora! Eita, esse benção da benção do subliminar aqui. Eu não coube, fato, aqui não, mas da hora que tem isso aqui. Hummm, mal de cupom vinculado Da hora, é, é cupom, acho que era cupom mesmo Mas beleza, deixa eu ver o que eu posso fazer Vamos para o... Mas eu não estaria usar também, né? Que é uma coisa que a gente precisa usar, tá? E não se esquece, mano. Por favor, que eu te peço. Sei que é meio chato pedindo isso toda hora. Mas eu preciso muito que vocês deixem o like, galera. Pegue e compartilhe esse vídeo. Se você tiver conta fake aí no YouTube, pegue e entra nela. Entra no vídeo e o like, porque... Quero bater pelo menos 50 likes por vídeo, mano. Que é uma quantidade de likes bem pequena. E... Um canal com essa Com esse número, né? De inscritos. Então... Me ajuda aí, mano. Não custa nada se deixar o seu likezinho. E é isso. Vamos que vamos. Eu vou colocar uma música aí. aqui nesse momento. Porque essa parte aqui é bem chata, né? Beleza, né, galera? Consegui, quer ver? Colocar mais. É, <risos> colocar mais essa ideia Consegui evoluir com as peers de montaria para vassoura dourada. Vou usar ela aqui. Da horinha. Agora eu posso fazer o quê? Hum, deixa eu ver aqui. É, vou usar, que ver, os potencial, Complicado que, quer ver? Eu acho que eu ainda não tenho nível para as coisas que eu quero fazer, né? Deixa eu abrir isso aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho que... Olha aí, beleza. Nível 33 está bom. Tá, Agora o que, que eu vou fazer, <risos> tem que pensar aqui. Hum, realmente era melhor eu ter feito isso aqui. Vindo aqui no shopping, não tem uma dica para vocês. Que no caso, você vem aqui no shopping. Se isso, eu espero que dá certo, né? baú de moeda de ouro. Você compra, quer ver as medalhas? Uma super pedra por é, cupom. Hum, não tem como. Aí é complicado, hein ah, mas imagino que tem um baú de medalha. Baú de ouro. Uau assim sim, certo pra é ter, né? Ah, tudo bem, então. eu passei uma dica no caso, era o quê? você pegar aqui e comprar um baú de medalha. Que daí você conseguir o, evoluir sua conta tudo com mais 12. Mas eu não consegui achar, não. Não tem problema também, não. Agora eu posso fazer o que Vou abrir isso aqui. Complicado é que eu tô sem ponto. Isso não vai me afetar, tá criando, não. não. Nunca ouvi falar desse, dessa pé aqui, não. Da hora. Spring. Esplendida, pela Ah, espre... esplendida. Pela 21. Da hora. Vou colocar o Superdano aqui. E aí, beleza? Pegando na FC aqui devagarzinho. Não fica tão assim angustiado pra querer. Tipo assim, eu fazer uma evolução totalmente Word aqui nesse serviço nesse servidor, porque eu quero que eu pra fazer uma revolução em live também vamos abrir esse pet vamos abrir as cartinhas hum, pedra de diamante, não sei pra que serve mas, enfim, vamos coletar né bug pequeno, pequeno o que? Hum, venenoso pequeno, beleza vou abrir os pets porque os pets querendo ou não também tá a gente fazer alguma coisinha, aqui nesse já para eu vou ir, esse vídeo vai ficar um pouco mais grande, mas beleza qualquer coisa eu corto ele em duas partes vou pegar o pintinho mesmo, mais da hora não, vai ser... Ah, vai ser ele mesmo, vai ter que ser alimentar pra batalha A gente pega umas coisas aqui e queria entrar na sociedade, mas... Vai ser meio difícil por enquanto Precisava de cupom, mano Na moral não tem um terninho aqui, nível 200, do Hulk Se da hora se ele aparecesse, né? Mas não aparece hum. A gente vê com cuidado, no que que eu vou, vou isso a conta Vou pegar umas brocas aqui que eu vou é, vou ir aqui. Fuguras de armas, né? aleatórias, no caso. Vai servir pra alguma coisa. Bloco nível 6, fragmento de bloco. Vamos lá, né? vamos abrir esse negócio aqui pra ver se dá certo. <música> that we never met but you act like we never got you wasted in the bathroom of your parents house and you kissed me in the backseat of a taxi ride and we said things that were cheesy but we meant them there were feelings and now you deny it Beleza, né galera? Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Acho que foi isso que depois ir. Um momento, né, mano? Mas eu vou fazer uma evolução off, porque não vai dar pra fazer outra evolução. E vou deixar aqui ver. Eu... É bem capaz de eu gravar. Cara. eu venho e trago aqui ver eu... tipo um vídeo que eu... rápido aqui pra vocês, tá ligado? Falando o que, que eu upei. Narrando por cima. Vai ser mais ou menos isso, né, mano? Deixa eu ver isso aqui tudo. Outra marca. Beleza, né? Vai ser isso. Então é nóis.